vamos fazer uma lanterna de abóbora, muito gira, não é? Sim. Que é utilizada no Halloween, Sim. não é? Sim. Sim. Então vamos começar, vamos precisar de uma taça para meter o miolo da abóbora, de uma colher para ajudar a raspar, de uma faca bem afiada para cortar, mas usar a faca com a ajuda de um Do adulto. Do adulto. Muito bem. Um lápis dos olhos, que é bom para marcar primeiro a abóbora antes de cortar. É para pintar. E para pintar. E um isqueiro e uma vela para meter dentro da abóbora para fazer de lanterna, não é? Sim. Então vamos começar. Sim. Aqui em cima vamos começar a desenhar uma estrela para cortarmos para fazer de tampa. estou a fazer uma estrela E entretanto vão colocando um like, não é? Anhas da abóbora. Oh, não, não, não, não tens medo. Isto aqui dá para fazer uma obela de uma sopinha. E assim está a nossa lanterna de obra do gol. Tchau amigos, obrigada por ter assistido, não se esqueça do like e subscrever o canal, tchau.